Fica comigo que hoje eu vou te falar uma planta que vai te deixar imbatível qualquer vírus depois da vinheta. Tudo bem, gente? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fito Energética. Eu sou o Luiz Mourão e hoje eu vou te falar de uma planta que te protege de qualquer vírus. Fica aqui que a gente vai entrar na teoria do mecanismo da doença e depois eu já vou te dar logo a planta que vai te ajudar a eliminar de uma vez por todas o ciclo da doença na sua vida, tá bom? Junto com a Pati, junto com o Bruno, nós sempre trazemos né conteúdos vários variados aqui para os canais e aqui na fita eu e a parte a gente sempre traz compostos, sempre traz conteúdos para você ter uma vida cada vez mais feliz saudável e próspera e hoje a gente vai falar sobre como uma doença se instala no organismo Qual que é o mecanismo né, que faz uma doença surgir vou te explicar pensa o seguinte todo mundo tem um corpo físico né se a gente está no corpo físico aqui o corpo físico é como se fosse um veículo como se fosse um carro, a gente sempre troca de carro, nunca troca de motorista. O que isso quer dizer? O nosso espírito nunca vai mudar, porém, dependendo da nossa existência, da vida que a gente estiver vivendo nela, o corpo físico pode vir a mudar, tá bom? Então, tem o um corpo físico, o corpo físico tem vários órgãos, inclusive as glândulas endócrinas, que secretam hormônios. As nossas glândulas endócrinas, elas são influenciadas, são condicionadas produzem mais ou menos hormônio, de uma forma mais ou menos assertiva, dependendo do nosso comportamento. E os nossos comportamentos são ditados pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, pensamentos, sentimentos e emoções ditam a forma dos nossos comportamentos, que falam né, do quanto as nossas glândulas endócrinas vão trabalhar para mais ou para menos ou de forma equilibrada. E as, os nossos hormônios, né, que são substâncias reguladoras do corpo físico, elas vão né, desembocar no corpo físico. Então, se eu tenho mais ou menos hormônio, então tanto desse hormônio e tanto menos daquele, isso, né, a combinação das quantidades de hormônios vão falar né, se a gente está saudável ou se a gente está com doença. Essa, esse é o mecanismo da doença. Os nossos corpos sutis, sentimentos, pensamentos e emoções, influenciando comportamentos, influenciando o comportamento das glândulas, e isso desemboca no corpo físico. Se sentimentos, pensamentos e emoções estão em equilíbrio, eu vou ter saúde. Se sentimentos, pensamentos e emoções estão em desequilíbrio, eu vou ter doença. Então, muita gente acha né, que eu vou tomar um remédio, um antidepressivo, um ansiolítico, um indutor de sono, um psicotrópico, e daí eu vou estar dosando o meu corpo físico. Muita gente acha que só tratar o corpo físico vai resolver a causa. Só que a causa é sentimento, pensamento e emoção desequilibrado. Se o corpo físico né, está sendo tratado, esse tratamento do corpo físico, ele não reverbera para trás. Eu vou tratar só o corpo físico. Enquanto que, se eu tratar sentimentos, pensamentos e emoções, isso vai alterar meus comportamentos, vai mudar minhas glândulas, vai mudar meu corpo físico. Então, se eu quero gerar saúde para a minha vida, eu preciso tratar meus sentimentos, pensamentos e emoções. E o que, que faz isso aqui estar tá em equilíbrio? As plantas, gente. Então, é sobre isso que o vídeo de hoje vai falar. É sobre isso que a gente vai falar com essa planta, que ela é tira e queda, para a imunidade ficar perfeita e completa. Né? Então o mecanismo da doença eu já te expliquei, se a gente fica muito vibrando né, em baixas frequências, numa sintonia muito baixa, menos elevada, se a gente fica vibrando no perdão, se fica vibrando no rancor, se fica vibrando no ódio, na mágoa, na raiva, na depressão, na, deixa de agradecer, fica só reclamando, fica pegado em noticiário negativo, fica pegado em notícias de tragédia. Se a gente não procura meios né, de se alimentar da verdadeira fonte que vem lá de cima, se a gente não procura na, na verdadeira fonte o alimento que vai nos suprir, aquele alimento que vai gerar a completude da nossa alma, é com certeza que os nossos sentimentos, pensamentos, emoções, que a gente também chama de corpos sutis, é, vão ficar desequilibrados. E daí corpos sutis desequilibrados geram doença. E daí, como a gente está aqui falando sobre fita energética, a gente hoje vai falar sobre uma planta que ela por si só é capaz de equilibrar o quarto chakra, que é o chakra né, cardíaco relacionado à glândula timo. A glândula timo ela é responsável pela nossa imunidade, a imunidade do corpo físico. Então, assim, papel e caneta na mão, que a gente vai falar da planta guaco. Ela que é responsável por trazer, estimular e aumentar a imunidade do nosso corpo físico através da nossa, do nosso equilíbrio emocional. O guaco ele é um vegetal puro do quarto chakra. O vegetal ser puro quer dizer que ele tem uma sintonia afinizada. Né? Um vegetal puro é como se fosse a profissão do vegetal. Tem vegetal que faz é, o equilíbrio do corpo físico, tem vegetal que acessa os nossos registros acásicos para que a cura aconteça de forma mais profunda, tem vegetal que acaba com os efeitos colaterais né, de qualquer tratamento fitoenergético, que é o que faz a fitroenergética ser tão livre, né, leve e solta, sem qualquer efeito adverso. E o guaco, né, a profissão do guaco é um vegetal puro. Ao longo dos nossos sete chakras, os nossos sete plexos, o guaco age na frequência do quarto chakra, que é a frequência aqui do perdão, do amor, da compaixão, do altruísmo, de olhar para o todo, de ter leveza. Né? Então o guaco estimula o timo e o timo equilibrado ele vai produzir os hormônios da imunidade. Então ele vai produzir tudo aquilo que vai gerar saúde para o nosso corpo físico. Isso né, se a gente conseguir ativar o poder oculto do guaco, que são eles. O guaco ele elimina traumas por fome e necessidades vividas na infância, elimina a inveja sentida internamente e o auto martírio. O guaco também reduz náuseas, soluços, asma e catarros em crianças, ajuda a colocar em prática a sabedoria interior, ter dinamismo na vida, saber calar-se ser humilde na medida certa e aumenta a imunidade do organismo.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 O sachê ele é uma trouxinha de tecido com um pouquinho de planta, não precisa ser muita planta, né? porque tem mais planta que vai fazer mais efeito. Na fita energética a gente sempre prioriza, a gente sempre preza pela energia do vegetal. Não interessa se vem da casca, do fruto, do caule, da semente, da raiz, da folha, do tronco. Não, a fita ela não segrega. Você pegando uma partícula da planta guaco, né? você já vai ter acesso a toda essa energia. Aí você vai fazer uma, uma trouxinha de tecido, pode ser de TNT, pode ser de tricolino, pode ser de algodão, pode ser de qualquer tipo de tecido sem apelos negativos. Tecido estampado, com caveira, com revólver, com bomba, com morte, com faca, né, com sangue, não. Pega um tecido mais neutro, pega um tecido verde, preferencialmente, porque o verde é acordo com o quarto chakra, então já vai estar... Tá associado, né, a, a cura que você quer, a imunidade que você deseja, e também a cor da fita, né, a cor do reino vegetal, faz uma trouxinha de tecido, coloca um pouquinho de guaco, fecha com barbante, com uma, uma linha, e anda com aquela, aquela trouxinha com você. Se você é homem, você pode colocar no bolso da calça, longe do celular, longe da chave do carro. Se você é mulher e a trouxinha não te incomodar, se você usar sutiã, pode colocar dentro do sutiã, do lado esquerdo, né, na altura do lado do coração. E daí você vai usar essa trouxinha de guaco uma vez por dia, uma por dia. Então você tem que fazer sete, né? Você vai usar uma trouxinha por dia durante sete dias. Quero te avisar que o guaco sozinho ele já vai te trazer algum resultado. Mas se você tiver a capacidade de montar um composto para imunidade com o guaco, né? isso vai te trazer resultados ainda maiores. Esse tipo de método a gente ensina no um livro da Fito Energético, o link está aqui na descrição. E agora que você aprendeu a fazer um composto, fazer e usar uma erva que aumenta a imunidade, vai lá e faz, depois você me conta, deixando um comentário aqui abaixo. Um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.